Então vamos dar uma olhada no Bitcoin e Ethereum, o que, que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo. Eu vou mostrar para vocês porque que eu estou vendido até então com meu capital especulativo e o que precisa acontecer para eu voltar aqui a me posicionar. Então bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin e Ethereum. Não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante. Como você sabe aí, né, eu não estou muito animado com o mercado, tá? apesar de depois desse pump, eu fiz um trade muito bacana aqui nessa região de 8 mil dólares, mas aqui agora, nesse momento, pessoal, a gente está numa região de resistência para o Bitcoin, tá? Incerteza aí do mercado, a coisa deu uma melhorada aí com a questão da, né, parece que a Rússia deu uma afrouxada nas coisas, tá? Mas a gente não tem ainda sinais de melhora, então, por enquanto, eu tô aqui ainda, né, com meu capital especulativo ainda, por enquanto, tá? Vendido, mas eu vou mostrar pra vocês exatamente mais o final do vídeo, olhando esse gráfico aqui, ó, mostrar pra vocês por quê, qual vai ser o momento que eu vou, vou voltar a me posicionar com o meu capital especulativo aqui, baseado nisso aqui também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos olhar aqui o Bitcoin primeiro, tá? Aqui no gráfico de 4 horas, o que a gente pode esperar, o que eu tô acompanhando aqui agora, que a gente poderia formar para o Bitcoin, tem o potencial de formar aqui também esse, tri esse triângulo aqui, tá, pessoal? Tô de olho nisso aqui. A gente tem uma linha de suporte importante também, tá? Essa linhazinha de baixo. Essa linha de cima aqui não tá muito bem desenhada aqui, tá? Mas a gente podia tentar... Uh tentar aqui ver se Bitcoin vai formar um padrão desse tipo aqui, né? Começar a ficar aqui nesse, andando aqui nessa região, tá? Até, até fazer um rompimento, tá? Eu considero que essa região aqui, ó, essa, essa região aqui próxima dos 41.700 dólares, 41.600 até, até, a gente tem aqui, na minha opinião, uma um bom suporte, tá? Inclusive se a gente perder essa região aqui, a coisa pode ficar perigosa. Se a gente perder essa região, pessoal, tá? Vou ficar de olho aqui na região dos 40 mil dólares. Tá? Vou até puxar aqui de novo o Fibonacci que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos. Então, pegando esse fundo aqui, ó a topo, eu vou ficar de olho aqui nessa região aqui dos 40.900, que pode ser uma região interessante, e aqui a região dos 39.400 até aqui os 38.000 dólares, pessoal. Tá? Inclusive, essa região aqui dos 38.000 dólares seria realmente uma oportunidade incrível né? de a gente comprar aqui, se o Bitcoin voltar aqui nessa região. Tá? Mas também se ele voltar aqui é um pouquinho perigoso, dependendo de como vai estar o mercado. Né? Se o mercado aí... Né, SP500, a gente vê que está dando sinais de melhora, o Bitcoin cair aqui pessoal, tá? realmente pode ser uma compra bem interessante, né? ainda mais a gente tiver bastante liquidação aí do pessoal dos longs aqui, realmente pode ser uma uma região de entrada interessante, mas eu vou ficar satisfeito aí já poder comprar nessa região aqui dos 40 mil dólares, seria já muito bom aqui a gente começar a se posicionar, tá? Inclusive a gente pode ver aqui no VPBR, ó, que essa região aqui próxima, essa região aqui dos 39 mil dólares aqui, a gente tem um suporte interessante, então a gente pode começar a avaliar aqui de buscar entradas, né, e ir botando os top loss aqui, por exemplo, nesse último fundo, tá? Esse fundo aqui, por exemplo, ó, a região aqui dos 36 mil dólares, aqui pode ser uma região interessante Tá, de trabalhar com stop loss. Mas eu vou mostrar para vocês, tá, inclusive, um outro gráfico aqui nesse vídeo, como a gente pode buscar regiões e suportes importantes aqui, porque eu até estou usando mais essas outras regiões aqui do que análise gráfica, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês porque aqui tem funcionado muito mais para mim. Eu vou, inclusive, fazer uns tutoriais aqui no meu canal sobre isso, tá? Que tem me ajudado bastante nos meus três. O Bitcoin agora está aqui ó, na região dos 43 mil dólares aqui caindo, tá? Então, eu continuo aqui, por enquanto, ainda vendido. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo. Aqui, qual vai ser o momento que eu vou realmente flipar aqui. Eu vou flipar para Bullish, tá, pessoal. Então, em relação ao Bitcoin, assim... Ó... A gente vai ficar aqui nessa região, aqui nesse possível triângulo, tá? Que não está formado ainda, mas estou cogitando aqui, a gente podia ficar aqui um tempo aqui, inclusive vir retestar essa região aqui próxima dos 42 mil aqui dólares. Né? Vim testar, voltar, tá, galera? Então, esse aqui é esse que eu estou que eu acompanhando aqui agora. Tá? A gente pode começar a formar, formar, fazer uma formação assim. Então, essa é uma região, na minha opinião, de uma região de não. Não é uma, uma região interessante de trading, tá, galera? Eu acho que é uma região que a gente tem que ficar aqui um pouco mais uh, observando o gráfico, observando o mercado, tá? Se a gente conseguir aqui, ó, uh, se a gente perder essas regiões aqui, a gente pode avaliar de fazer, uh, buscar entradas a partir aqui da região dos 40.900 dólares, a gente pode começar a avaliar né, possíveis entradas. Uh, inclusive, a gente tem uma, uma linha de, de suporte importante que vem lá de trás também, tá? Que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, ó, essa linha vem lá de trás aqui, uma região que tinha suportes e resistências, tá? Então a gente poderia vir aqui de novo testar essa linha aqui, regiões mais abaixo, né? Inclusive romper esse fundo aqui, ó, buscar a região dos 40.900 mais ou menos. A gente daí, daí sim, o Bitcoin, depois de pegar a liquidez necessária do pessoal que estava alongando, a gente poderia né, ver o preço voltando a subir, tá? Então. Nessa região aqui por enquanto, enquanto o Bitcoin não perder aqui, essa região aqui, ó, dos 41.700, eu não vou fazer nada. E enquanto a gente não romper aqui, pessoal, tá? Honestamente, essa região aqui dos 45 mil dólares também não vou fazer. 45.700, também não vou estar fazendo muita coisa, tá? Até a gente pode olhar aqui VPVR, ó. Essa região aqui, eu diria que ó, essa região dos 40. E... 45 mil dólares, vamos botar aqui, tá, pessoal? A gente conseguir romper isso aqui, eu daí não vou... Enquanto isso acontecer, eu não vou nem ficar muito preocupado com o Bitcoin, tá? Então, coloquem coloca, coloca as alertas de vocês aí, tá? É o um momento de ficar observando aqui, tá? Mas, por enquanto, pessoal, a gente tá aqui... Eu tava até algumas horas atrás aí bastante bearish ainda, Tá? Uh, e agora estou numa região neutra, diria para vocês, tá? Porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho nesse gráfico aqui que eu, que eu falei, tá? Porque que eu estou aqui um pouquinho mais neutro, mas eu estava bastante bearish porque a gente via que tinha bastante liquidação, tá? Regiões de liquidação aqui dos, dos longs aqui abaixo, tá? Então o preço poderia buscar, agora a gente está numa região um pouquinho mais neutra, eu vou comentar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, uh, em relação ao Ethereum, basicamente é a mesma coisa, tá? Então, o Ethereum está seguindo aqui com o Bitcoin, a gente tem informação formação de possível ombro cabeça e cabeça ombro aqui, tá? Então, se a gente romper essa linha aqui de cima, laranja, ó, e conseguir fazer um suporte acima dessa região dos 30... Do, aqui, essa, de essa região aqui dos 32... 33.280 dólares, e conseguir fazer um suporte aqui, pode ficar interessante para o Ethereum, tá? Antes disso, galera, eu acho que também é o um momento de observar. Se a gente perder essa região aqui, ó, região dos 2.800, a gente vai ficar olhando o Fibonacci aqui de novo, ó. Fibonacci de novo para poder comprar aqui, se posicionar nessas regiões aqui dos 2.700 até os 2.600 dólares, pode ser excelente entradas aqui, tá? Para o Ethereum. Desde que o mercado também, de novo, né? A gente não esteja num cenário de pânico no mercado, as pequenos desabando, pessoal, daí eu aconselho vocês aí não, não ficarem muito animados não, tá? Eu tô aqui avaliando de comprar nessas regiões de Fibonacci Desde que o mercado não esteja, aí, né, um, não esteja despencando aí esse P500, tá? Então a gente pode, formar uma manipulação do mercado mesmo para caçar liquidez do pessoal, como no Ethereum aqui, vou mostrar para vocês que o Ethereum tem bastante liquidez abaixo, tá? Uh, bem mais que o que Bitcoin, no caso, nesse momento. E, então, para mim, o Ethereum também pode ser uma oportunidade bem interessante aqui, a partir da região dos 2.700, tá bom? A gente pegar aqui esses, esse fundo aqui, esses tops da galera, e a gente conseguir fazer posições aqui, para o Ethereum, tá galera? Então vamos olhar aqui no, nesses gráficos que eu mostrei, porque eu queria falar para vocês, né? Porque que eu tô aqui, tava até o momento aí, né? Bastante bearish. Você no meu alerta do Telegram faz algumas horas aí, mais ou menos umas três horas antes do preço dessa caída aqui para o Bitcoin, tá? A gente tava na região aqui próxima, aqui dos, dos quase 44 mil dólares. E eu falei para vocês que eu tô aqui, uh, né? Com mais bearish para Bitcoin, porque tinha bastante liquidez aqui abaixo. Então o que, que eu quero dizer com isso, galera, tá? Esse site aqui, ó, é o site High Block Capital aqui, tá? Tem uma ferramenta muito bacana que eu estou acompanhando há bastante tempo aqui já. Tá? Vou, tô, vou trazer para vocês aqui no canal essa ferramenta, eu estou pagando aqui pelo serviço, tá? Não é um serviço muito barato, não, tá? É um serviço, na verdade, caro aqui, a gente tem pago 100 dólares por mês aqui para poder ter acesso às informações. Mas o que a gente pode ver, e eu vou compartilhar essas informações aqui no canal, tá? Então, galera, deixa aquele like para apoiar aí, né? De sempre. Vou trazer para vocês sempre isso aqui quentinho, tá? Todos os dias. A gente vai acompanhar onde tem mais liquidez aqui, tá? No, no, nas principais criptomoedas, tá? Aqui eu tô no gráfico do Bitcoin e a gente pode ver o seguinte, ó, a Binance, tá? Aqui no, nesse site a gente pode ver Binance. Uh, aqui eu tô botando aqui uh, a granulidade, botando tier 5 para agrupar mais as ordens, tá? E a gente pode ver o seguinte, pessoal, nesse momento, tá? A gente tinha aqui, ó, essa região verde aqui, ó, nesse delta aqui a gente pode ver que tinha mais liquidez abaixo, tá? Então, o que significa o quê? Se o preço cair, a gente vai poder liquidar. Mais pessoal dos, dos que tá fazendo long, tá pessoal? Então por isso que quando estava aqui na região dos 44 mil dólares, eu tava continuando aí, né? Continuo um, né? Bearish para o pro, pro, pro Bitcoin, a gente ainda tá aqui ó, com mais liquidez abaixo. Na minha opinião, a gente tem mais liquidez ainda abaixo do que acima, tá? Então pros para as baleias aí, né? Pro, para instituições e vale mais a pena jogarem o preço ainda mais para baixo, tá? Para pegar e querer essa galera aí que tá fazendo long, antes de jogar o preço para cima, tá? Então nesse momento ainda faz mais sentido, tá? Antes aqui, quando o na Jornal 44, fazia muito mais, mas a gente acabou aqui, ó. Se dá um zoom nesse gráfico aqui, a gente pode ver, ó, que a gente acabou pegando. É, pegando essas liquidez aqui, a liquidez que estava aqui em regiões mais abaixo, a gente foi caindo com preço e foi liquidando essa galera aqui, tá? Então foi foi, acabou, foi liquidando e ainda tem espaço na minha opinião para liquidar mais aqui, ó. Logo aqui nessa região dá um zoom um pouco mais aqui a gente pode ver, ó. A gente tem aqui cerca um pool de 40 milhões de dólares aqui nessa faixa aqui dos 42 mil, uh, 42 mil e, e 600 dólares, que, eu acho que até o bitcoin foi, tá? Esse aqui é o gráfico da Binance, aqui é o Binance Perp, né? Então deveria, aqui, pelo, na, na, aqui no Bitcoin, na, na Bitstamp, ele chegou nessa região aqui o preço, tá? Deixa eu até confirmar aqui no gráfico da, da, da Binance Purple pra ver se a gente foi aqui ou não. Esse aqui é o gráfico da, é esse aqui da Binance, da a gente chegou. Na região dos 42.800, deixa eu ver esse aqui, foi na região dos... Uh, confirmando aqui para vocês, esse candle aqui, o, a mínima foi 42.890, Tá? Então, na minha opinião, aqui, se a gente voltar pro, pro nessa, nessa tela aqui, a gente ainda aqui, ó, dando zoom, deixa eu voltar aqui nesse zoom, tá? Esse gráfico aqui, eu até acabou, ele acabou dando um refresh aqui agora pra mim. Então, a gente pode ver que essa região, a gente tem ainda o espaço mais aqui para liquidar o pessoal abaixo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, cerca de 40 milhões, quase é, 48, 49 milhões de dólares aqui, nessa né? região aqui abaixo, aqui dos 42.700 e... Deixa eu ver aqui A região dos 42.792 dólares aqui, tá? O Bitcoin tem, tem um pool de liquidação aqui forte. Depois aqui mais abaixo, na região dos 42.300, a gente tem aqui cerca de 40, quase 50 milhões de dólares também, tá? Em pool de liquidação. Então, para o mercado aqui, tá faria faz bastante sentido ele ir mais abaixo aqui, pegar a liquidez e depois voltar a subir, tá? Voltar a subir para poder daí sim... É, né, fechar aqui o pessoal do long, dos longs e depois voltar a subir com o preço, tá? Então, por enquanto aqui, pessoal, tá? e no curto prazo, a gente tem uma liquidez mais abaixo, mas está numa região neutra, tá? a gente tinha muito mais liquidez quando estava aqui na região dos 44, uh, mas agora o preço deu essa caída né, para pegar essa liquidez e a gente pode ver o preço aí dando uma estabilizada um pouco antes de esperar o pessoal se posicionar para as baleias né, decidirem para onde elas vão ir, tá? E elas vão ir para onde tem, o mercado vai ir para onde tem mais liquidez, pessoal. Por isso que eu estou cada vez mais olhando esse tipo de informação, porque realmente uh, me ajuda muito aqui, tá? Essa aqui é uma informação que é muito importante para mim, aqui para tomar decisão se eu vou estar tá mais bearish ou bullish aqui no curto prazo. Aqui para o Ethereum, a gente pode ver que aqui, ó, o Ethereum a gente tem mais liquidez abaixo, tá? Então, para o mercado aqui faz mais sentido o mercado ele acabar caindo um pouco mais pro Ethereum, tá? Aqui no curto prazo, pra gente poder pegar as liquidações aqui. Logo, muito perto aqui, ó. Vou dar um zoom aqui né? pro Ethereum, ó. Deixa eu conseguir dar um zoom aqui, que tá um pouquinho... Uh, deixa eu só limpar essa tela aqui. Vou dar o um zoom exatamente pra mostrar pra vocês aqui essa região. Ó. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Pro Ethereum, a gente tem aqui, logo próximo aqui dessas regiões aqui, ó. Próximo dos... Uh, mil dólares aqui mais ou menos aqui abaixo, ó, a gente tem cerca aí, né, 30 milhões de dólares aqui, 25 milhões de dólares, tem bastante potencial que Ethereum tá de pegar essa liquidez aqui nessa região aqui antes de continuar subindo, tá? Então, pro Ethereum aqui também tá um pouquinho bearish no curto prazo, tá, galera? Então tô acompanhando bastante isso aí para os mercados aqui para poder tomar a decisão, tá? Como está uma região de uma região de consolidação do preço. Para mim é interessante aqui ficar de olho nisso aqui tá? para poder tomar as decisões. Um, mas, obviamente, pessoal, se a gente começar a pegar uma tendência aqui, tá isso aqui não vai funcionar tão bem. Eu gosto de olhar isso aqui para regiões que a gente está consolidando o preço para ver para onde a gente pode ir, qual que é a, né? a probabilidade maior da gente ir para cima ou para baixo. Nesse momento aqui, para mim, Ethereum a gente tá com... não está muito interessante para o Ethereum. Para o Bitcoin, a gente está um pouquinho mais neutro, tá? mas ainda um pouquinho bearish, na minha opinião. Tá bom? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também que é importante nesse gráfico, aqui ó, tem um gráfico interessante mostrando aqui o perfil aqui do Open Interest. Isso aqui é uma ferramenta muito bacana que eu quero fazer um tutorial para vocês também. A gente pode ver aqui que a gente tem um suporte muito forte aqui nessa região, aqui dos 42 mil 42. 500 dólares aqui. Tá? Tem mais de 122 milhões de posições abertas nessa região. Então, a região aqui dos 42.500 dólares vai ser um suporte muito bom para o preço. E como a gente pode ver aqui... ó tem muita gente presa aqui, ó, nessa região dos 43.600, tá? Então, provavelmente o mercado aqui, a, a, né, viu que o pessoal acabou aqui nessa região a, entrando em long aqui, tá? Inclusive, a gente pode ver aqui no TRDR, a gente pode ver no TRDR também é o seguinte, ó. A gente viu aqui, ó, o nosso long short ratio subindo, tá? Nessa região, né, a próxima aqui dos 42.600, foi mais ou menos aqui, tá? A gente viu que o nosso long short ratio cada vez é subindo mais, então tem gente presa aí ainda, tá? nessa região acima aí dos, dos 46, dos 43.600 e dólares. E então aqui, a gente está exatamente nesse meio aqui agora, pessoal, tá? Então tem mais gente presa acima, na minha opinião, do que abaixo. Então a gente tem um suporte bom aqui na região dos 42.500 dólares. Vale muito a pena acompanhar. Eu vou fazer um tutorial dessa ferramenta para vocês aqui, tá? Porque eu acho que isso é muito mais importante acompanhar isso aqui do que ficar acompanhando aí suportes né, em candles e regiões de... De resistência ali, de VPVR, eu acho que isso aqui, pessoal, realmente é incrível, tá? Eu tenho feito alguns backtests aqui, tem funcionado muito bom, muito bem para mim aqui, então, é a forma que eu tô mais aqui acompanhando o mercado. Beleza, galera? Então, basicamente, o que tem para vocês é isso, eu tô aqui agora pro Bitcoin, tá? Neutro para bearish, é isso, que eu tô, é isso que tá acontecendo aqui agora, eu vou manter, por enquanto aí, né, uh, vou manter aqui vendido o capital, eu só vou realmente... Me posicionar, voltar a posicionar aqui se a gente tiver oportunidades aqui mais abaixo, tá? De realmente com liquidações aqui de longs. Ah, quando esse gráfico aqui também, tá? Que eu vou atualizar para vocês cada vez no grupo Telegram. Quando esse gráfico aqui do Bitcoin ele começar a ficar vermelho aqui, essa região aqui é baixo, quando a gente vê que tiver liquidez acima, tá? Liquidez acima aqui de, do, do, do pessoal dos shorts, tá? É, daí sim eu vou começar a me posicionar aqui mais para jogar no lado contrário, pessoal. Tá? Jogar junto com as baleias aqui, junto com, os merc junto com o mercado, tá? para poder, é, né, o pessoal que vai se ferrar aqui em cima, né? Nessa, que está botando, shortando essa região, eu vou lá né, e vou, junto com o mercado aqui, pegar a liquidez deles. Tá? Essa aqui é a minha estratégia aí que eu tô. É assim que eu estou operando aí. Uh, recentemente aqui também uh, Bitcoin e criptomoedas tá? isso serve para todas as outras moedas inclusive é o time do Orca Sinais aliás pessoal se você não conhece é o Orca Sinais tá? vale muito a pena o Orca Sinais é o meu grupo de sinais então vou deixar o link também aqui na descrição a gente bota aqui a análise tá que a gente tá fazendo os resultados também a gente tem um tem inclusive um relatório PDF que a gente postou os resultados de janeiro então se você quiser participar do grupo free tem um link aqui abaixo também e também tem o um grupo VIP Premium aí tá se você quiser participar que a gente bota os sinais de trás para vocês e isso aqui também a gente vai começar né cada vez mais usar aí mostrar para o pessoal que está que tá no no VIP tá e Premium para vocês ficarem cientes aí de não ficar mal posicionado no mercado tá nesse momento aqui por enquanto o Bitcoin está numa região neutra para Berge tá Eu vou vou esperar que a gente flipar né fazer mais liquidação desses longs aqui para a gente poder buscar né, operação agora vamos olhar aqui a SP500 porque a SP500 também é, um, é uma coisa importante, né? A gente está aqui agora lutando nessa linha de tendência aqui, ó. Essa LTB, então essa região aqui que é importante acompanhar. A gente fez um falso rompimento aqui, ó. Foi lá buscar essa região de 68, né? Como eu sei para vocês também. Para mim, sp 500, galera, para a gente poder ficar aqui, ó, voltar a ficar bullish, a gente tem que romper essa região aqui, tá? Essa região aqui do, do 68, que tá aqui nos 4.579 pontos, tá? Então a gente tem que romper isso aqui para poder realmente flipar aqui, voltar a ficar bullish com a SP500, tá? Então a gente tá aqui agora nessa resistência dessa LTB, tá? Que é um LTB importante. Se a gente der um sinal aqui nela e manter esse suporte, tá? Seria já um sinal importante, tá? De a gente acompanhar. E se isso acontecer e o Bitcoin der a oportunidade para gente comprar mais embaixo, galera, vai ser o um, um melhor trade que vocês podem fazer aí, tá? Aí, aqui agora no curto prazo. né, Obviamente, a gente tem que acompanhar esses dois gráficos ao mesmo tempo, né? ver se a SP500 voltar fica ficar bullish, Bitcoin der oportunidade e a gente vai buscar aí operação aí de compra. Tá? Por enquanto, ainda continuo na região neutra para bearish até poder ver esse sinal verde do mercado. Tá bom, galera? Tô acompanhando também aqui o índice dólar, que também tá numa região aqui de definição, né? sobe e desce, fez, aqui, ó, um, fez um golfo de baixo aqui já, enfim, tá, tá bem complicadinho o índice do dólar, não tá dando muito... Não está muito claro para onde o mercado quer ir aqui agora, tá? É, obviamente a sp Camps ainda continua bearish, né? Inclusive, daqui a mais ou menos aí, uh, 30 dias, a gente vai ter a reunião aí, na né? A reunião para definir o primeiro anúncio aí de aumento de taxa de juros lá do Fed. Então, o mercado está aí numa indefinição aí para onde vai ir, como é que vai ser, tá, galera? Então, ainda mais com todas as incertezas aí do, do mundo com, com, com guerra, enfim, isso gera. É né? um momento de certeza, deixa o pessoal aí mais averso ao risco, né? então aconselho vocês também ficarem ficarem mais conservadores. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, aí, deixa aquele like para apoiar. E a gente se vê amanhã para mais uma análise aí do Bitcoin e de criptomoedas. Um abraço.